Opa, opa. Bem-vindo aí você de tarde a esse vídeo. Eu sei que a minha voz tá bem morta e olha, eu tô bem, não tô com nenhuma doença, é só sono mesmo. Enfim, tem um vídeo de 10 minutos sendo feito. Eu só tenho preguiça pra evitar e a maioria dos vídeos eu vou ficar com a voz morta. Então, por favor, vão se acostumando. Para duas horas. Não, duas horas é Dois anos pra mim editar. O episódio Naruto tem 23 minutos. E bom, sou aqui mais uma vez, 20 milhões. Ou seja, vão copiar ele. Eu vou reagir agora o segundo episódio de Naruto Clássico. Porque o primeiro episódio eu já assisti, eu não quero assistir de novo, não. certeza Sim! depois! -a. É idêntico ao Tec tec tec tec tec Por que tem esse bagulho na né? Netflix do japonês gritando? O formulário de admissão ninja <risos> <risos> Se não a foto foi rir É que primeiro eu não sabia exatamente como tirar a foto Levei umas 3 horas pra descobrir o jeito certo Mas, depois, caiu a ficha É tipo uma projeção artística do meu rosto, só que mais legal Não vou tirar de novo Não, não, não, não, não, não, não, não. <risos> Baixo, baixo demais, não faça mais isso. E a risada faz! Ah, eu não vou usar até orientação, eu não quero sujar ela. Parece com a roupa nova. Você parece um palhaço. Ah, deixa aí, deixa aí, mês que vem eu. Mês que vem eu uso por alguma coisa. Olhe pra essa foto, nem dá pra saber quem é. Ah, tá legal! Como é que eu ia saber que isso é tão complicado? Pelote, hum. uhum. eu desafio você! Uhum. Mas não é S.A.I.L.A.S. Viu? Você? O título de Quinto Hokage pertence a mim! Meu neto, mais forte cabeça. Você está bem, honorável neto? A propósito, não tem nada aqui para você tropeçar, é muito lindo. Que é esse anão? Até esqueci que o vídeo era teu, de tanto tempo que você não fala... É isso que ele falou? É aquele garoto, a raposa de nove calmas, claro, a pior espécie de engrenqueiro. Tá ah, legal, você me passou uma rasteira, não foi? Uh, você tropeçou sozinho. Uh, você, tire as mãos dele agora, meu, uh, meu amor, você é isso. Ai. Por que eu tô fazendo isso? Olha ali é hipnotizado Você é o honorável método do terceiro Hokage E não deve provocar gente vulgar pra lutar com você Mesmo que mereça Como seu treinador ninja de elite eu <risos> <risos> E eu posso te ensinar a melhor maneira de conseguir Portanto, graças às minhas grandes habilidades Posso levá-lo rapidamente ao topo <risos> Como a gente aprendeu com o saga, é só tu ter uma adaga? Não. O saga usou uma adaga pra tomar um lugar de grande mestre? Não é, mano. Acho que foi isso. Tem uma adaga, um quarto fechado e um grande mestre. No caso E o Neto. Sumiu criança. Finalmente esse maluco chato saiu daqui. Maluco chato. O cara acha que o Naruto tem controle no Navicall, não é isso? E se ele começar a correr por aí como o Naruto? Isso ainda vai pior. O Naruto não me ensinaria nada. todo mundo tem o Naruto. <risos> Espera aí, só um segundo. Oh, <risos> vai ó o Que? Vai aqui Ah não, que criou um bagulho errado Relaxa Apenas relaxa Tá, mas Tá, bachilar Aí. Deixa eu aumentar a qualidade, vai. Né? Vocês conseguem enxergar alguma diferença? brincando, tá? Stealth. Na Metal Gear... Sete, se bem que tá me seguindo, por isso pode desistir. Apareceu ele no momento, apertando a si. Descobriu meus espaços, os boas vocês são verdadeiros, você é bom! Tá legal, eu vou ser o seu aprendiz e você o meu treinador! Hã? que Mate, eu concordei com isso! Não, eu não aceite tô... isso, Naruto! Que é. inferno! Você tá brincando, não tá? Por oh, favor, chefe. Uh Hã? -huh. Chef? Como é que eu posso... Ah, amareloca é demais, mano! Ei, você quer ser um grande ninja? Então... você oh, Precisa aprender a controlar seu cara! O oh, meu gato... Oh. <risos> Chefe, eu acho que você quis dizer chakra. Ah, não discuta comigo. Sim. Sim. O ninja de verdade diz Sério? Eu não sabia, que legal. Ele acredita em tudo que... É, eu agora, agora eu concordo com o terceiro Hokai que deixar a criança perto do Naruto é uma influência pra Olha ela. Só. Pra você, Chakra é a energia elementar da vida usada para se fazer um jutsu? A arte ninja reúne a energia Caramba, que ela tá mais avançadas. Eu sabia, você tá lendo tudo isso! Olha, você pode falar à vontade sobre a técnica ninja, mas tudo se resume numa coisa. E qual é? Trabalho duro coragem. São duas coisas, mas tudo fez. Agora vamos treinar os desafios legais. Você tá pronto? Pronto, não! Sei. não. Eu sou o neto do grande Hokage. Tô certo, você só precisa praticar um pouco. Só praticar, um pouquinho, né? Dois dias. Tá dois dias fazer um, um negócio. O que você assistiu? O que ele fez ao honorável neto? Qual será o seu plano de moda? O Naruto, ele realmente acha que o Naruto é o principal? Se quando o eu tá aprendendo mais com o Naruto do que com esse cara, velho. Essa obsessão com seu avô Porque eu vou cair, mano